Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus, no livro do Êxodo, está nos falando do maná. Pão descido do céu. Nessa leitura nós vemos dois aspectos. O murmuro do povo, já por se encontrar achando que iam morrer de fome, começa a murmurar e lembrar do tempo que eram escravos, mas tinham o que comer, pelo menos tínhamos o que comer. Aí começa a murmuração. Mas tem o dom do maná, que é a providência de Deus. Providência essa, nos lembrando que Deus nunca esquece dos seus filhos. Deus não nos abandona. Por isso que os profetas ensinaram, naquela época, a igreja nos ensina hoje, que esse maná descido do céu é o sinal de Deus no meio do seu povo. Por isso, quando Deus está nos solucionando aquilo que nós precisamos, é ele no meio de nós. Quando nós lemos a história aí do Antigo Testamento, ela não pode ficar só na história, mas nós temos que perceber que é Deus que está no meio do povo mandando aquilo aos seus filhos, mandou que as codornas viessem e no outro dia veio o maná, o pão. Isso quer dizer que aquele que acredita, aquele que tem fé em Deus, sabe que ele nunca nos abandona. Às vezes nós queremos é coisas demais. É por isso que às vezes reclamamos da vida. Queremos coisas além daquilo que precisamos. E Deus manda sempre aquilo é que nós precisamos, aquilo que estamos precisando. Então, a presença no meio de nós é uma bênção. Essa presença de Deus no meio de nós é uma bênção. Quando Deus nos ajuda a fazer alguma coisa que nós percebemos, graças a Deus eu consegui isso. Temos que saber que é a presença dEle aqui no meio. Como foi a presença dEle no, no meio do povo de Israel mandando o maná, Deus está sempre aqui no meio de nós para saciar cada um dos seus filhos. Nós temos que lembrar, lembra quando Jesus disse assim, não andeis preocupado em vossa vida com o que a vez de comer e beber, e nem o que se vestir. Quem acredita, quem tem fé, não deve se preocupar como estava tão preocupado esse povo. Com certeza, Deus não abandona os seus filhos. Então, aqui os hebreus em viagem pelo deserto, ainda não tinham compreendido as coisas de Deus e não percebidos a presença de Deus no meio deles. E isso nós, como os verdadeiros cristãos, não podemos deixar despercebido Deus no meio de nós. E não ficarmos, às vezes, murmurando sempre, por falta, às vezes, de alguma coisa. Achamos que sempre que Deus não está nos atendendo, porque, às vezes, estamos querendo coisas demais. Então, vamos levar essa mensagem do, do maná, do pão que Deus mandou para o seu povo no deserto, que era a presença de Deus. E cada graça que nós recebemos de Deus é a presença dEle no meio de cada um de nós. E o evangelho de hoje, Jesus já tinha falado da justiça do reino e ele tinha sido completamente repudiado pelos, pelos fariseus. Então Jesus resolve aqui falar do segredo do reino de Deus. E Jesus sempre faz essas parábolas, faz essas comparações muito fáceis. Para a gente entender, coisas fáceis para entender, como se fossem as coisas deste mundo. Por isso que ele fala aqui do semeador que sai semeando a semente. E ele coloca aqui, aonde que vai cair essas sementes? E qual é o lugar que a semente vai germinar e vai dar frutos? Na terra boa. Nos outros lugares não, não vai germinar. E qual é a terra boa? Deus ele não procura o terreno aqui ou ali para semear. Ele semeia em todos os terrenos, e os terrenos somos nós. O então, nosso coração é o lugar que Deus está sempre semeando a semente da palavra. Aquele que acolhe a palavra de Deus, aquele que recebe no seu coração é esse terreno. Que vai frutificar, é esse terreno que vai dar bons frutos, que vai fecundar. Nós vemos aqui, ó, no meio, no povo, no meio do, do, do mundo de hoje, quantos que estão pensando em Deus, quantas pessoas estão pensando em Deus, quantas sementes lançadas nesses corações? A mesma semente que Deus semeia no, no meu, semeia no de vocês, semeia de todos. E quantos que não estão dando fruto? Por quê? Devido ao egoísmo, devido aqui ao ateísmo, devido à ganância, devido ao caminho do mal, devido às coisas terrenas, essa semente não brota, não cria, não dá frutos. O nosso coração tem que ser esse terreno fértil, como os agricultores usam hoje. Adubado, eu me lembro, quem é agricultor deve saber, mas eu me lembro, nos anos 70, por aí, que para um agricultor colher bem, ele colhia 60 sacos de milho por alqueire. Hoje, colhe quantos? 200. Por quê? Porque o terreno está fértil, porque eles tratam do terreno. Hoje existe os adubos que fazem com que produz mais. O nosso coração é desse jeito. Tem que ser adubado. Tem que ser cuidado. Como os cuidam da terra hoje, a soja aí está produzindo bastante. São terrenos cuidados, terrenos adubados. O nosso coração tem que ser esse terreno. Nosso coração tem que estar adubado. Tem que estar. Ser fértil, com fertilizante ali para produzir mais frutos. 160, como Jesus disse aqui. Por isso, vamos estar sempre com o coração aberto, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra, colocando o coração e adubando, para que possa a palavra de Deus dar frutos no coração de cada um de nós. Nós somos esses terrenos fértil que Deus quer Jogar a sua semente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.